Um ponto importante, né? Muita gente questiona também, mas qual é o meu seguro, né? Virei um ponto de coleta. Uhum. O cara tá vindo postar iPhone aqui. Aí eu falo, Jesus, recebi uhum. cinco iPhones, tem 35 mil reais de iPhone na minha loja. É... Como é que funciona essa parte, o seguro? Lembrando, tá, gente? O negócio de vocês ainda é o negócio de vocês. Então, o seguro da tua loja física do que é o teu negócio, do teu espaço, isso é uma realidade de vocês, tá bom? O negócio continua sendo de vocês, vocês não estão ganhando um pai, o Pega Aqui não é o pai de vocês, tá? Não é aquele negócio que você falou, oh, ô pai, oh, furou, furou o pneu do carro, oh, pai, bati o para-choque, não. É, tá, então vamos lá, como é que funciona o seguro, João? Qual que é a, a minha garantia também para isso não virar uma dor de cabeça é, depois? Legal, é uma pergunta bem frequente também, é, a Pega Aqui tem seguro dessas mercadorias, então... A partir do momento que a mercadoria chega no ponto de coleta, que ele fez a bipagem do, do pedido, até ela sair, até o transportador vir coletar essa mercadoria, ela está segurada pela Pegaki, né Então a gente tem é, um seguro, né? o nosso próprio modelo de negócio, assim como a transportadora que tem seguro, né? e quando ela faz o o envio dos pedidos, a gente tem um seguro sobre essas mercadorias também, então caso haja né, algum problema de extravio, de furto, né, obviamente comprovadamente né, nesse, nesse processo, é, o seguro da pega que cobre né, esse valor das mercadorias. Mas eu acho que um ponto importante a ser frisado né, é que a mercadoria ela fica muito pouco tempo dentro da loja, e esse é um dos objetivos também, né? não é criar um estoque e ela ficar lá é, um grande tempo na loja, que obviamente que aumenta o risco né, em todos os sentidos. Como o fluxo é muito rápido, né, então muitas vezes no mesmo dia, né, em poucas horas depois, o seller fez a postagem e já vem alguém fazer a coleta desse pedido, acaba girando muito rápido, isso é bom porque ele consegue ter mais pedidos, né, mais pessoas, mais volume, mais receita, né, fica pouco tempo ali é, fixo no, no seu estabelecimento e também diminui né, qualquer tipo de risco nesse sentido. Mas, de forma resumida, a pega aqui tem seguro, né, e essa responsabilidade é da pega aqui, né, e não do, do lojista, que é o ponto de coleta. E né. isso é um ponto. Seguindo todas as práticas, né? Seguindo todas as práticas né, recomendadas aí de, de cuidados, obviamente, né, em exposição desses pedidos e tudo mais, né? E isso é um ponto importante, porque assim, gente, a Pega Aqui já faz isso, né? Como ele falou, ele já tem mais de mil pontos que fazem isso, só que não efetivamente faz, fazem da forma, com agora também, né? Mas não, antes não faziam da forma com o ponto de coleta, mas o seguro já existia. Então é algo Exatamente. extremamente mapeado, número de incidentes, exposição ao risco, como minimizar os riscos. Então a, a gente não está, é novo para nós, mas não é novo para Pega Aqui. Então isso é um ponto positivo, a gente entra com todo com todo esse suporte é, sendo dado.